Quando falamos no tribunal de Cristo, é muito importante vocês perceberem algumas algumas palavras, alguns termos. Né? Diz assim, porque é necessário que todos nós sejamos manifestem diante do tribunal de Cristo, veja que não está falando do tribunal final, do juízo final, de Cristo, para que cada um receba o que fez por meio do corpo, segundo o que praticou o bem ou o mal. Está falando do cristão, tá, irmãos? Esse corpo que você tem tá? é um instrumento que Deus te emprestou. Né? Então, no tribunal de Cristo, tá? nós vamos ver algumas questões aqui que são importantíssimas. Vamos fazer uma diferença de palavras. Duas palavras gregas são usadas para esclarecer o sentido do termo tribunal, tribunal é, pode ser critério, tá? ou também pode ser usado bema, tá? E neste caso de é, do texto de Coríntios, tá? Segunda Coríntios está usando o termo bema. Então, vamos entender. Critério significa instrumento ou meio para provar ou julgar qualquer coisa. Ou seja, a regra pela qual alguém julga. Então, é um lugar de juízo. Esse termo vai ser empregado em outros textos. Agora, Bema é um degrau, é o pódio, lugar ou trono para ser receber prêmios. É uma plataforma, um banco de assento, onde o juiz... Recompensa. Tá? Então, é igual nas Olimpíadas, né? tem os degrauzinhos, onde a pessoa, o primeiro lugar, vai ter sua recompensa. Segundo, terceiro. Tá? Então, isso seria a palavrinha Bema. Então, vamos ler Apocalipse 19, 9, por favor. Nesse texto, serão julgados os santos remidos por Cristo ou seja somente os salvos que serão julgados então esse julgamento não é para ver se vai ou não vai ser salvo já foi está arrebatado está salvo tá o propósito vai visar nesse é, é, julgamento visará qualidade e não somente quantidade tá é, então interessante tá no espírito motivação e amor que a pessoa demonstrou para as coisas de Deus. Vai se julgar o espírito, a motivação, o amor. Qual a razão, qual a intenção que você tinha ao fazer isso que você fez?